Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje resolvemos pintar o quarto de João Guilherme Olha pra vocês verem como que tá Eu não gravei a primeira parte Mas nós já temos a, a massa corrida aqui, ó Já emassou toda Olha o quarto dele com o tá. Tiramos todos aqueles Os enfeites aqui, né? Deixamos só o guarda-roupa porque ele é muito pesado e também não passa ali na porta Porque ele já foi montado aqui dentro E agora estamos aqui, ó Com a tinta ali ó já vou fazer a preparação da tinta e vou aplicar no teto e nas paredes aqui a, é, a mozinha quer deixar esta parede de cinza para dar um contraste né no quarto para não ficar totalmente branco para dar uma quebra aqui então vai ficar o teto três paredes brancas e esta aqui cinza e depois recolocar a decoração do quarto então bora lá mostrar vocês eu pintando isso aqui eu já fiz um vídeo é, pintando lá o banheiro, a galera gostou demais. E agora deixa like nesse vídeo aqui também. E comentários. Bora lá pra pintura. Aí pessoal, vou aproveitar e vou ensinar ela como que, que faz a diluição de tinta. Pra quando ela quiser fazer as coisas dela, né? Já aprende a fazer. Aí, primeiro ali, ó. Como a tinta tá assentada a gente mexe dentro da lata. Pra tirar aqueles. Ó, tá vendo lá? Pode observar, coloca bem perto aqui pra você ver. Que ela tá bem grossa. Pode enxergar. Ó, como tá bem corta, levanta um, um pouquinho do fundo, ó. Isso aí é pra poder tirar essa, o assentamento do, da tinta que fica. Como a lata tá muito tempo parada, aí depois disso que a gente coloca em outro recipiente e faz a mistura com um pouco de água, né? Porque essa tinta rende bastante. E bora que bora. Aí, galera, a tinta já foi toda diluída ali na lata, né? Agora a gente vai despejar um pouco aqui no balde para acrescentar água, no caso, né? Aí galera, aqui já a tinta é pronta, só colocou a água aqui e diluiu, ó. Aí tá bom, pera. Aí já só para dar pra ver a textura aqui, de você vê a tinta, ó. Não é difícil. Se fosse a lata toda, seria mais fácil, né? Porque ali já na lata tá, já tá descrito, o tanto tem que colocar. Mas como a gente tá fazendo só a metade, ei, ei. aí a gente vai pela textura aqui, ó. Aí, galera, aqui, ó, pra mim já tá bom nesse nessa consistência aqui, ó aí galera, agora eu vou aplicar ela, vou começar a aplicar pelo teto, né, ali e depois nas paredes. Pro o vídeo ficar muito longo, vou acelerar essa parte e aí eu já volto para normal, depois que eu terminar mostrando o resultado aqui, viu? Deixa comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora que bora, vamos ver o resultado, como vai ficar o quarto João Guilherme aqui depois de pronto. Galera, olha só o resultado que ficou aqui, o quarto de João Guilherme. Veja essa parede, galera. A cor, não sei se a câmera está distorcendo, mas ficou um cinza aqui muito bonito. É pela cara da luz aqui, tá refletindo um branco, mas ficou um, um cinza muito bonito. E olha, e veja, galera, ó, a parede, já que a cortina. O quarto dele é bem curtinho aqui Não pega tudo de uma vez não Vou sair afastar um pouco aqui mais Olha o, o guarda-roupa dele Tá lá de cá O tapete aqui O circuladorzinho dele Olha a cama arrumadinha aqui Ficou top Mostrar o teto gente ó. O teto pintadinho ó. Ficou show, show, show mesmo Bem decorado bem pitadinho a mãe dele né que começou aqui ela que tirou a tinta velha lixou passou massa corrida e fez a pintura ajudei também aí não falta colocar as partilheiras colocar os carrinhos dele colocar os brinquedos e se vocês gostaram do vídeo galera já deixa aquele like para fortalecer aí muito like, mesmo, cada like que vocês conta aí, o YouTube tá divulgando nosso canal, é, deixa sugestões, deixa comentário, compartilha o vídeo, que ficou show de bola, ele gostou demais do quarto novo dele, ficou lindo aqui, o quarto ficou uma maravilha, parece casa nova, fome no quarto que foi reformado, nós vamos continuar, nós vamos fazer a reforma da casa que eu já falei com vocês, né? só tomar guardando uns tempo aqui. E já ativa o sininho aí da notificação Eu quero agradecer a todos aí que estão participando do canal A todos que estão mandando mensagem pra gente A todos que estão dando like, a todos que estão dando sugestões de vídeo Muito obrigado, o canal crescendo E nós estamos chegando a nossa meta dos 10 mil, galera Então se inscreva se não for inscrito, é, compartilha E dá like, like ajuda bastante, beleza? E tá aqui o quarto do João Guilherme Ainda vai ter uma do coração, que nem eu já falei no vídeo a mãe dele tem a partilha, vai colocar aqui para nós colocar os carrinhos dele, o, as miniaturas, colocar os brinquedinhos dele, é, vai colocar o suporte, tá ali a guitarra, tá o violão dele tá aqui também, indo no chão, vai colocar o suporte. Aí quando tiver 100%, né, o quarto aqui tiver 100%, estiver mais de, bem decorado, eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês. Então. Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esqueça aquele like Estou esperando seu like, seus comentários E eu espero vocês até o próximo vídeo Fui!